E aí galera beleza na aula de hoje eu trouxe para vocês é, várias questões da ESA e da Escola de Especialistas da Aeronáutica né é, para vocês aí que vão fazer essa prova vão realizar essa prova então eu elenquei aqui algumas questões tá aí no próximo vídeo eu vou disponibilizar aqui pessoal é, exercícios da ESA do Efon tudo englobando aí os números complexos beleza então eu espero que vocês gostem Curta aí o vídeo caso tenha gostado do vídeo, tá? Tenho certeza que você vai gostar, então já pode clicando aí no botão curtir. E também, pessoal, se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito ou inscrita, né? Então, vamos lá, porque o tempo está passando e a gente ainda tem muitos exercícios para resolver. Vem aqui comigo. A nossa primeira questão é uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Né? onde ela diz o seguinte, olha só, pessoal, o valor de m para que o módulo... Então, é interessante a gente até brifar na prova. O módulo do número complexo z, que é dado por essa expressão aqui, seja igual a 4. Então, ele quer que o módulo de z, olha só, ele quer que o módulo de z seja igual a 4. Então, essa é a informação que o problema está pedindo para você, tá? está dando, está passando para você. E a gente sabe que z, pessoal, o módulo de z tem que ser igual a 4 mais z é igual a essa expressão aqui. Eu vou, vamos organizar, vou organizar aqui para vocês ó, essa expressão. Então, ó, utilizando a propriedade distributiva, ó, m vezes 1, m vezes i. Então, eu tenho aqui m mais m vezes i, e agora multiplicando 2i por 1 e o 2i por i, não é isso? Então, a gente vai ter aqui ó, mais 2i mais 2i2. A gente sabe que i2 é igual a menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2, né? Então, a gente organizando aqui essa expressão, ou seja, a parte real a, a, né, à esquerda e a parte imaginária à direita, então, organizando essa nossa expressão aqui, a gente ficaria assim, pessoal, sabendo que m é o número real, né? m menos 2, então, eu vou trazer esse menos 2 aqui para cá. E aqui, ó, perceba que a gente tem o i, a gente pode colocar o i em evidência. Então, eu vou colocar aqui, ó, i, Vezes quem, pessoal? M vezes I dividido por I é M. E 2I dividido por I é igual a 2. Então, ó, M mais 2. Né? Então, a nossa expressão, o nosso número é, nosso número complexo, Z, ele está escrito assim, ó, M menos 2, isso aqui é a parte real, mais, então, vou só organizar aqui, ó, M mais 2 multiplicado por I. Então, aqui estaria o nosso número complexo. Só que a gente precisa encontrar... O nosso módulo, o módulo de z, né? Como é que a gente encontra esse módulo, pessoal? Olha só, o módulo de z, então a gente vai pegar um número complexo ali, seria a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Então, m, ó, m menos 2 ao quadrado, mais m, então, a parte agora imaginária ao quadrado, ó, m menos 2 ao quadrado. É isso, né? A fórmula do, do módulo de número complexo não é assim, né? A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, ao quadrado mais de b B², não é isso? Então, eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, aqui o módulo de Z é igual a quem? É igual a raiz quadrada, desenvolvendo isso aqui, ó, ficaríamos com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4M, mais o quadrado do segundo. E isso tudo ó, somado aqui ó, ao, quadrado prim... ao quadrado do primeiro. Na verdade, aqui é mais 2, né, pessoal? Mais 2, não é isso? Que mais 2. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ser igual a 4m, mais o quadrado do segundo, que também é igual a 4. Então, aqui, organizando a nossa conta, né, a gente ficaria que o módulo de z é igual a quem, pessoal? O módulo de z é a raiz quadrada de m m² mais m m², ficaria 2m². m 4m aqui, ó, menos 4m com 4m aqui, a gente poderia simplificar. Né? 4 mais 4 é igual a 8, ó, então, vou colocar aqui mais... 8, beleza, então eu já tenho o módulo de z. Só que está dizendo que o módulo de z tem que ser igual a 4. Então, quando é que m é né? qual o valor de m para que isso aqui seja verdade? Vamos substituir aqui ó, o módulo de z sendo igual a raiz quadrada. Olha só, raiz quadrada de 2m2 mais 8. Então, vamos completar aqui nosso símbolo, igual a 4. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente tira aquela raiz, não é isso? Então, ó, vou fazer isso aqui. Ó, elevar essa parte aqui ao quadrado e elevar o segundo membro ao quadrado. Então, ficaríamos aqui, pessoal, com 2m2 mais 8 é igual a 16. Passando o 8 para cá, ó, a gente ia subtrair, ficaríamos com 2. Vou até fazer direto. Ó. Ficaríamos aqui com m2. Ó, m2, passando 8 para cá, então daria 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, pessoal, para que essa expressão seja verdadeira, o m pode ser 2 ou m pode ser menos 2, né? Então, a gente pode dizer que m é igual a mais ou menos a raiz de 4, vai ser mais ou menos 2, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira questão. Vem aqui que a gente tem mais. Bom, mais uma questão aqui da especialista de aeronáutica. Sendo i a unidade imaginária, o resultado de... Então, aqui a gente tem uma expressão, onde no numerador, observe que eu tenho uma multiplicação. Então, propriedade distributiva aqui. Só que depois eu tenho uma divisão, então a gente vai aplicar o conjugado, lembrando. disso aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, olha só, 18. 3 vezes menos 4 é igual a menos 12. Então, menos 12i. Não é isso? Menos 12i. Mais 2i vezes 6, então vai ficar mais 12i também. É isso? E aqui, ó, mais com menos é menos. 2 vezes 4 é 8. Então, ficaremos com 8i ao quadrado, porque eu tenho o i e aqui eu tenho o i também. Então, tudo isso aí, pessoal, dividido por quanto? Dividido por. Menos 1 mais 3i, né? Então, ó, vou fazer isso aqui, mais 3i. Organizando a nossa conta, ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Menos 1 vezes 8, menos 8, vai ficar mais 8, né? Então, pessoal, ó, já posso simplificar aqui também, menos 12i com mais 12i. 18 com mais 8 é igual a 26. Então, eu tenho aqui 26 dividido por menos 1 mais 3i. Então, aqui cai naquela situação que eu falei para vocês, eu tenho uma divisão de números complexos, né? Então, eu multiplico pelo conjugado do denominador. Lembrando que o conjugado é apenas o, o... A gente inverte o sinal da parte imaginária. Então, se eu tenho mais 3i, fica menos 3i, né? O número 1 aqui, ele continua com o seu sinal negativo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1. Então, vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Então, isso aqui dividido por menos 1, menos 3i também. Tá bom, pessoal, então, continuando aqui a nossa conta... Olha só o que a gente tem. Aplicando a propriedade distributiva aqui no numerador, a gente ficaria com 26 menos 1 é igual a menos 26, não é isso? Menos 26. E 26 vezes 3 vai dar 18,78, né? Então, menos 78i, ok? E aqui embaixo, aplicando o produto notável da soma pela diferença, né? o produto da soma pela diferença, a gente ficaria com o quadrado do primeiro, ó, o primeiro é menos 1, menos o quadrado do segundo, que é 3i elevado... A dois. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Então, ó, menos 26 menos 78i, menos 26 de menos -78i, 78i. Vamos organizar a nossa conta ali embaixo. A gente ficaria com um positivo, menos, aqui ó, 9i², não é isso? Então, 3² é 9, i² é i². Então, aqui eu ficaria menos 1 vezes 9, ficaria mais 9, então ficaria 10 aqui, né? Então, organizando essa conta, a gente ficaria com menos 26i. Menos 78i dividido aqui por 10. Pessoal, essa expressão aqui, a gente pode é, abrir ela, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, menos 26 por 10 é a parte real. E aqui, ó, menos 78i por 10 é a parte imaginária. Simplificando aqui, a gente poderia simplificar aqui por 2, né? Então, ó, simplificando isso aqui por 2, tanto de cima quanto de baixo, a gente ficaria com menos 13... Ó, menos 13 dividido por 5, porque 10 por 2 é 5, menos, então, aqui, ó, 78 dividido por 2, isso aí é 39 também, né? 39 e aqui 5, 39i, porque é a parte imaginária. Então, aqui estaria a nossa expressão, estaria certa exatamente a letra C, tá? Então, sempre deixo aqui para vocês é, o gabarito da questão, é um costume que eu tenho é, aqui nas aulas, para você tentar fazer primeiro a questão, tá? E ver aí se conseguiu com êxito, a resposta ali, tá pessoal. Depois você vem, veja a solução que foi feita aqui para ver se foi igual a que você fez, né? Ou para corrigir caso você tenha errado, tranquilo? Então, isso aqui é, uma, é um método que eu encontro que eu acho interessante para você praticar também durante a vídeo aula, beleza? Então, vamos lá que a gente tem mais uma questão, pessoal. Ó, a escola especialista da náutica, de novo, tem bastante, tá pessoal? Se vocês caçarem aí é, nas provas anteriores. Especialista da aeronáutica cai quase todo ano uma questão de números complexos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, sendo i, ou 1 mais i dividido por i um número complexo, seu conjugado vale. Então, ó, lembre o seguinte, a pergunta é essa, ó, sempre brief o que que ele quer. Ele quer o conjugado. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai realizar a operação desse número aqui. Ó. Então, eu tenho 1 mais i, ó, 1 mais i dividido por i. Pessoal. Eu tenho uma divisão de números complexos. Eu multiplico pelo conjugado. Na verdade, aqui nem precisava do conjugado, mas vamos fazer com o conjugado. O conjugado de i é menos i. né? Pega a parte imaginária e inverto o seu sinal. Tá? Poderia fazer assim também, tranquilo, e vai até mais rápido. Ó. Então, eu tenho aqui o produto aqui em cima, vou aplicar a propriedade distributiva. 1 vezes menos i é menos i. E mais i vezes menos i é igual a menos, ó, menos i ao quadrado. Isso tudo dividido por menos i² também, né? Então, aqui, lembrando que i² é menos 1. Menos 1, com esse sinal aqui, ficaria mais 1, né? Então, ó, menos i mais 1. Isso aqui dividido por quem, pessoal? Aqui é menos 1, com o sinal que está aqui, ficaria 1 positivo. Então, não alterou nada, o nosso número aqui seria 1, só organizando ó, 1, a parte real, menos i, que é a parte imaginária. Só que o problema... Ele quer, aqui não foi nem tão sacana a, a banca, né? Porque não colocou aqui essa resposta 1 um menos i. Né? O, o, a banca costuma colocar também a resposta que o aluno é, poderia marcar ali. Então, isso aqui é uma resposta que poderia ter sido marcada. 1 um menos i poderia estar aqui. Só que o conjugado de 1 um menos i é 1 um mais i. Eu apenas inverto o sinal do número, é, da parte imaginária do número complexo, né? Então, a, a alternativa correta aqui seria a letra C. Tranquilo essa aqui, né, pessoal? Não sei se cai de novo uma questão desse tipo, tá? Então, vamos lá, porque eu tenho mais exercícios para vocês. Ó, uma questãozinha boa aqui também da Escola de Especialista de Aeronáutica, que ela diz o seguinte, ó, deixa eu só separar essa parte aqui, que ficou tudo junto, ó. Pessoal, é, sendo a unidade imaginária, simplificando-se a expressão, então, ele dá a expressão aqui, né, então, ele dá a expressão, obtém-se qual o valor. Então, o resultado aqui seria menos 10. Vamos ver se a gente encontra esse valor. Isso aqui foi bom, é uma questão interessante, porque cobrou um pouco do aluno a ideia de é, alguns artifícios algébricos que a gente precisa utilizar aqui para tornar a nossa expressão mais fácil de se calcular. E que artifício seria esse? Pessoal, olha só. Observe que eu tenho aqui i menos 3 e aqui menos 3 menos i. Tá? O que isso aí quer dizer para a gente? Eu poderia transformar tanto essa expressão quanto essa expressão nas expressões que estão nos numeradores para facilitar a nossa vida, porque divisão de numeradores iguais, né, de potências com numeradores iguais, a gente mantém a, a base e subtrai os expoentes, não é isso? Então, é isso que a gente precisa tentar transformar né, para facilitar a nossa vida. Observe que é, e um, um, uma saída interessante é utilizar o menos 1. Por exemplo, I, ó, vou colocar aqui o i menos 3 elevado a 29. Pessoal, isso aqui poderia ser transformado em Menos 1 vezes... Então, eu vou inverter o sinal deles agora. Ó, 3 menos i. Então, só organizei aqui. ó, Elevado a 29. O menos 1 acabou alterando o sinal deles, porque essa expressão vai, se a gente multiplicar, vai retornar essa expressão inicial aqui. Concordam comigo? E a gente sabe que quando tem a multiplicação na base de uma potência, eu posso abrir ela. Então, a gente viu até isso na, nas aulas de radiciação e potenciação. Menos né? 1 elevado a 29... Multiplicado aqui, pessoal, por 3 menos i elevado a 29. Por que a gente fez isso? Observe que essa expressão é exatamente essa expressão que vocês estão vendo aqui. E isso facilita muito a nossa vida. Da mesma forma, o menos 3, ó, vou colocar aqui, ó, menos 3 é menos i elevado a 70, eu poderia transformar utilizando o menos 1 também. Ó. Vou pegar o menos 1 e inverter o sinal deles, né, os sinais. Então, eu teria aqui i é, vou até deixar do jeito que está ali em cima, no numerador, então, ó, ficaria 3 mais i, né? 3 mais i, isso tudo está elevado a 70. Então, observe que a gente abrindo isso aqui, ó, ficaria com menos 1 elevado a 70, multiplicado por 3 mais i elevado a 70. Tá? Então, essa partezinha aqui ela ficaria positiva, já que o expoente é par. Né? Essa parte aqui ficava igualzinho, ó, ficaria igualzinho a essa parte aqui, apenas com o expoente diferente. Então, se você enxergar agora, aí, ó, essa parte aqui é um positivo, já era, e essa parte aqui ficaria com menos 1, já que o expoente é ímpar. né? Então, ó, reescrevendo a nossa expressão ali em cima, tá? vou reescrever essa expressão, eu ficaria assim, ó, pessoal, 3 mais i elevado a 71, vezes 3 menos i elevado a 30. Isso aqui dividido por quanto? Por menos 1, porque ele não sumiu, menos 1, vezes, aí agora sim, ó, vou colocar aqui o 3 mais i elevado a 70, ó, 3 mais i elevado a 70, vezes, quem, pessoal? Vezes 3 menos i elevado a 29. Ó, 3 menos i elevado a 29. Então, coloquei o menos 1 aqui, né? já que isso aqui vai dar menos 1, coloquei essa partezinha aqui para a gente enxergar bem. E agora a gente pode finalizar a nossa conta. Então, finalizando aqui, ó. Essas potências aqui possuem a mesma base, eu vou repetir a base, 3 mais i, e, no caso aqui, subtrair os expoentes, né? Então, eu tenho aqui 71 menos 70 é igual a 1, vezes, ó, a mesma coisa, ó, tenho a mesma base, vou repetir essa base e subtrair os expoentes, 30 menos 29 é igual a 1. Isso tudo aqui, pessoal, dividido por menos 1. Ok? Então, quando eu divido por um número, eu faço o jogo de sinal primeiro. Né? Então, toda essa expressão dividida por essa aqui vai ficar menos alguma coisa. Concorda comigo? Porque eu estou dividindo, eu vejo os sinais é, dos fatores que eu estou trabalhando. Então, vai ficar menos o quê, pessoal? Olha só, eu tenho produtos de... da soma pela diferença de dois números. Né? Então, eu vou ó, quadrado do primeiro, tá? quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o nosso resultado. Vai ficar menos, o quê, pessoal? Menos 9, não é isso? Menos 9. E aqui, ó, menos i ao quadrado, isso aí vai dar quanto? Isso aqui vai ficar mais 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, mais 1. Então, ó, 9 mais 1 é 10. E 10 vezes de menos 1, que tá aqui fora, vai ficar menos 10, que é o nosso gabarito. Veja que aqui tem um 10, porque dependendo do sinal ali, se o aluno não se tocar, né? O candidato não se tocar, ele vai perder a questão, tá bom? Então, vamos lá que a gente tem mais questões aqui para vocês. Questãozinha da especialista da anonáutica de novo, pessoal, olha só. Um quadrado ABCD está inscrito num círculo é, com centro na origem do plano de Gauss, né? De Argan Gauss. O vértice A... É a imagem do complexo 3 mais 4i. Quando eu fala imagem, é exatamente aquele pontinho, né? Então, ó, é o 3 mais 4i. Vamos colocar, imaginar que estivesse aqui. Eu coloquei esse plano aqui para auxiliar a gente né na visualização. Então, aqui, ó, o 3. Então, 3 mais 4i. Lembrando isso aqui é a parte imaginária, o eixo imaginário e o eixo real, né? 4i aqui, ó. Então, 3 mais 4i. Tranquilo, pessoal? Então, olha só um detalhe que a gente viu na parte quando eu fiz a interpretação geométrica com vocês, né? O que a gente viu? Que, olha só o que ele está querendo aqui, ó. Os afixos que são os pontos ali, né? Os afixos dos outros três vértices são os complexos. Então ele pergunta aqui, quem são os complexos dos outros vértices é, do quadrado que é formado a partir desse ponto? Pessoal, olha só que interessante. Eu consigo, tá? Olha só que interessante. Ele está dizendo que é um quadrado inscrito no círculo aqui dentro. Não me interessa que círculo é esse. O mais importante aqui é eu saber, e eu falei isso para vocês já na primeira aula, quando a gente é, entendeu um pouco o que o Argan né, estava tentando explicar quando eu multiplico por i, não é? Quando ele multiplica por i, o número complexo, olha só que interessante. Então, aqui estaria o nosso número. Ó. Então, se eu multiplicar por i... Esse número aqui, ó, ele vai né, girar 90 graus. Então, o outro ponto estaria mais ou menos aqui, eu estou apenas supondo, tá, pessoal? Então, aqui ó, vai girando, se eu pegar esse número e multiplicar por i, eu vou chamar isso aqui de z1, por exemplo. Se eu pegar o z1 e multiplicar por i de novo, então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, vai formar um outro ângulo de 90 graus. E assim, sinceramente, o outro ponto estaria ao extremo aqui, formando aqui o nosso quadrado. Tá, pessoal? Então, isso aqui foi mais uma interpretação geométrica. Então, o objetivo, o seu objetivo é encontrar z1, z2 e, vou dar nomes a eles, né? E z3, tá? seriam os outros vértices do quadrado. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer. ó. Como é que eu calculo z1? z1 nada mais é que z vezes i. Quem é z2? Ó, z2 é z1 vezes i também. Não é isso? E z3 é igual a z2 vezes i. Então, aqui, ó, isso aqui é z1, deixa eu só organizar aqui, z1 vezes i. Tá, ah, pessoal? Então, organizando ó, z, que é 3 mais 4i, 3 mais 4i, multiplicado por i, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes i, né? É 3i e 4i vezes i é 4i ao quadrado. Então, 4i ao quadrado. Isso aqui, ó, é, então, já vou copiar aqui embaixo, ó, escrevendo eles. Ó, o Z1 é quem? É 3i e aqui menos 4. Então, ficaria com menos 4 mais 3i, é o nosso Z1. Tá? Quem é o Z2? Z2 é o Z1, que a gente já encontrou aqui, ó, que é menos 4, menos 4 mais 3i. Também, agora, vamos multiplicar por i. Tá? Então, ficaria aqui, menos 4i, menos 4i. E aqui mais 3i ao quadrado. Mais 3i ao quadrado. Então, organizando aqui, Z2 vai ser quem? Vai ficar menos 3, não é isso? Menos 3 e menos 4i. Olha só, já estamos encontrando aqui nossas respostas. Ele já deixou, já ajudou a gente, já deixou na sequência aqui. O Z3, pessoal, vai ser quem? Vai ser o Z2. Z2, que é o menos 3 menos 4i vezes i. Vai dar quanto? Menos 3i, ó, menos 3i, menos 4i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então ficaria mais 4, né? Então teria aqui, ó, mais 4 e menos 3i, ó, menos 3i. Que é exatamente a alternativa B, tá? a nossa resposta. E aí, o que é que vocês estão achando? né Se vocês estão gostando aí, aproveite para curtir o vídeo, tá, pessoal? E se inscrever no canal, porque eu vou disponibilizar muitas questões a gente está trabalhando aqui até o conjugado eu ainda vou liberar mais questões aqui para vocês disponibilizar mais vídeos né onde a gente vai resolver questões de é, do teorema né daquela daquela regrinha de divisão de potência de potenciação ali de de né e muito mais tá bom então eu vou estar tá sempre trazendo aqui questões para vocês e a gente já está na finaleira aqui as, das questões é, melhor, do nosso mini curso de números complexos. Beleza? Eu chamo de minicurso porque tem muitos detalhes. Beleza, pessoal? Então vamos lá, porque a gente tem mais exercícios. Fica aí. Bom, pessoal, uma questãozinha da ESA. Então, ó, a questãozinha diz o seguinte. É o valor da expressão quando x é igual a i. Então, muita gente acaba tentando aqui lembrar dos produtos notáveis. Eu não aconselho, porque quando a gente substitui o i aqui, as coisas ficam mais simples, quer ver? Olha só, i ao quadrado, então vamos substituir ali. Ó, i ao quadrado menos 1, dividido por i elevado a 3 menos 1. Pessoal, a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos 1 é igual a menos 2. E aqui, ó, i elevado a 3, i ao quadrado é menos 1. Então, a gente tem i ao quadrado vezes i. Não é isso? Não é i, ao 3, i elevado ao cubo. Então, i ao quadrado é menos 1, então ficaria menos i. Tá? Então, ficaríamos aqui ó, com menos i, ó, menos i, menos 1. Beleza? Então, agora a gente tem uma divisão de dois números complexos. Como é que a gente faz essa conta, pessoal? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Por quem? Eu vou multiplicar ou até... É, Para facilitar a nossa vida, ó, a gente sabe que... Olha só, olha só que interessante, né? É bom até que a gente pratica. A gente sabe aqui ó, que esse valor, tá? Esse valor aqui, ó, menos 2, eu vou repetir. E esse aqui, ó, nada mais é que menos 1. Não é isso, menos 1 multiplicado por... 1 mais i. Concordam comigo? É esse valor aqui, pessoal? Então, eu posso até dividir. Ó, menos 2 dividido por menos 1 é igual a 2. Então, eu ficaria aqui com 2 e 1 mais i. Tá? Então, agora eu vou multiplicar pelo conjugado, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu tenho aqui ó, 1 menos i, é o conjugado aqui, ó. Tá, pessoal? E aqui também 1 menos i. Então, olha só o que a gente tem aqui. Ó. Então, a gente tem o seguinte. Eu tenho. 2 vezes 1, eu vou colocar aqui, eu vou deixar o 2 aqui, vezes 1 menos i, porque eu já estou enxergando um carinha legal aqui, ó. Aqui não é o produto da soma pela diferença, então ficaria o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1 mais 1 que é 2. E eu já tenho 2 aqui em cima, é por isso que eu deixei já esse 2 aqui, tá? É para facilitar a nossa vida. 2 menos, vezes 1 menos i. Dividido por 2, ó. Tem uma divisão aqui, pessoal. Show de bola. Então, eu tenho aqui 1 um menos i. É o nosso resultado. E aí, o que achar? Tranquilo? Questãozinha da ESA, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho umas questões para vocês. Mais três. Fiquem aí. Vamos lá, pessoal. Outra questão da ESA aqui, ó. E ela diz o seguinte. A parte real do número complexo... Então, ele deu o um número complexo aqui para vocês. É. Então, essa questãozinha, eu tenho certeza que nunca mais vai cair. Por quê? Olha só como tranquila... É, com tranquilo, né? resolver essa questão aqui. Ó. 2 elevado a 2 é 4, e elevado a 2 é i ao quadrado. 4, ou melhor, i ao quadrado é menos 1, vezes 4, pessoal, é menos 4. Então, teria aqui menos 1 quarto. Esse é meu número complexo. E ele só tem a parte real. Tá? A parte imaginária não tem, mas todo real não é complexo. Então, ele pergunta qual é a parte real do número complexo. O número complexo a gente calculou aqui, deu uma outra cara para ele, né? E isso aqui, pessoal, mostra que esse número complexo ele tem é, apenas a parte real e é exatamente menos 1 um quarto, tá? Então, o resultado aqui seria menos 1 um quarto. Tranquilo ou não, pessoal? Vem aqui que tem mais questões. Mais outra questão bem tranquila. Ele pergunta o seguinte, o número complexo I elevado a 102, onde I representa a unidade I imaginária, Aí, ele pergunta, né? É positivo? É imaginário puro? É real? Está na forma trigonométrica? Está na forma algébrica? Pessoal, a gente já viu que i elevado a 102, o que, é que a gente pode fazer? Eu vou pegar o expoente ali, 102, e dividir por 4. Não foi isso que a gente aprendeu? 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8, sobra 2. desce é esse 2 aqui. 22 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, sobrou 2. Pessoal, i elevado, ó, I elevado a 102... É a mesma coisa que i elevado a 2. Né? Não foi isso que a gente viu? A gente pega o resto aqui e esse expoente, né, esse número, se torna o mesmo valor cujo expoente é ele dividido por 4. Né? Então, ó, eu tenho aqui I elevado a 2 é igual a menos 1. Então, esse número ele é real. Tá? Então, é o que está sendo aqui. Ó. Ele é positivo? Não. Ele é imaginário puro? Também não. Está na forma trigonométrica? Não, nem na forma algébrica. A forma algébrica é ó, a mais B vezes I, é isso? Onde A e B são diferentes de zero, tá? Então, essa aqui é a forma algébrica, tá, pessoal? Onde B é diferente de zero. E ele é real? É, é um número real, tá bom? Vamos ficar ligados aí. Vem aqui, pessoal, que a gente tem mais uma questão. Bom, a questãozinha show de bola da ESA, caiu na ESA. E a última, tá, pessoal? a gente finalizar aqui, eu ainda tenho várias questões do iPhone, da SpaceX, que eu vou trazer aqui para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Para que Z, então, aqui é dado o número Z, seja um imaginário puro, o valor de A deve ser, então, imaginário puro, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, eu tenho um número Z aqui, está na sua forma algébrica, A mais BI. Para ele ser imaginário puro, essa partezinha real aqui ó, tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Se isso aqui for igual a zero, então, ele é imaginário puro. Então, vamos é, organizar, vamos dividir aqui ó, essa continha. Então, a gente sabe que 5 mais i, ó, 5 mais i, tá? para a gente deixar nesta forma aqui, ó 5 mais i dividido por a menos 2i, como é que a gente faz? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Não é isso que a gente aprendeu? Então, eu tenho aqui ó, a mais 2i dividido aqui por a mais 2i, pessoal. Tá? Então, ó, organizando aqui a nossa conta, a gente vai ficar o seguinte, ó, 5 vezes a é 5a. Olha só. 5 vezes 2 é 10, então 10i. Detalhe, i vezes a é a vezes i, é isso? A vezes i. E i vezes 2i é igual a mais 2i ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, deixa eu organizar aqui, melhorar a nossa, é, nossa barrinha aqui. E aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2i², tá bom? Então, na realidade, não, né? Quadrado do segundo, então, menos o quadrado do segundo. Nosso segundo aqui é o 2i, beleza? Então, vamos lá. Organizando aqui, ó. i² é menos 1, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, isso aqui é parte real, 5a. Eu vou organizar aqui, ó. 5a menos 2, mais... Eu vou colocar o i evidência aqui, ó. O i evidência, então, ficaria 10 mais a. Isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por a quadrado, tá? Aqui, pessoal, ficaria 4i2, i2 é menos 1, então ficaria mais 4i, né? Então, ó, mais 4, na realidade, né? Mais 4 por i2 é menos 1. Então, mais 4. Show de bola, pessoal. Eu posso escrever isso aqui, tá? Essa expressão, eu já até mostrei para vocês nesta aula, né? neste vídeo aqui. Em, em duas partes, ó. vou pegar a parte real, então, 5a menos 2, e dividir pela, pelo denominador, a elevado a 2 mais 4, é isso? mais, ó, pegar a parte imaginária, 10 mais a, dividido também por a elevado a 2 mais 4, isso tudo aqui multiplicado por i, eu só organizei essa expressãozinha aqui. tá? Então, ó, parte real e parte imaginária. Para esse número ser um imaginário puro, essa partezinha aqui tem que ser igual a zero. Concorda comigo? Então, eu tenho que 5a menos 2 dividido por a elevado a 2 mais 4 tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai embora, né? Então, eu teria que 5a menos 2 tem que ser igual a zero. A, pessoal, tem que ser igual a 2 quintos, que é o nosso resultado. A teria que ser igual a 2 quintos para que esse número seja é, um número imaginário Uh, beleza? E aí, o que, é que vocês acharam? Gostaram do vídeo? S curta o vídeo Se você gostou Se inscreva no canal, tá pessoal? E deixem aí sugestões Nos comentários de questões Ou de, de provas Que vocês gostariam E o nosso canal também disponibilizasse Tranquilo? Eu espero vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado E deixo aqui o meu Muito obrigado, até mais pessoal